começando mais um fundo do baú e hoje eu estou aqui no camarim da Olá. Dani Albuquerque, muito obrigada Me querida, dona. eu que agradeço por nos receber, você sabe que a Dani eu encontrei em algum evento eu ah numa gravação, uma gravação, é verdade do, do, uh, do Model, né, Isso, como é que chama? Conexão Model, conexão model e aí a gente falando sobre o baú, eu convidei e tal ela falou dos papéis de carta eu falei, ah não, ninguém ainda mostrou papel de carta ninguém tinha mostrado? <risos> não, ainda, ainda não você vai ser a primeira, gente, olha esse papel de carta, não repare, porque eu tô tá com a poeira lá do Mato Grosso do Sul é, é muito antigo tava na casa da minha mãe então lembra que eu falei ah vou visitar minhas, meus Foi lá buscar trás, pra trazer Que pra legal, ver, que legal aqui comigo agora. Muito obrigada Mas eu sempre gostei muito de colecionar papel de carta Eu não tinha muita grana pra comprar todos os papéis de cartas Mas assim, tem uns que são muito especiais assim E, e a, eu... a gente trocava, né? Esse era o lance do papel Super. de carta, né? É. O legal era isso, quando você tinha um repetido Você lá trocava com sua amiga isso. Né? Era outra coisa, é outro universo, gente Hoje a gente só troca é, Zap, zap, né? Verdade. Hoje é muito mais isso Verdade, né? carta praticamente não existe, né? Mas olha, antes da gente entrar nessa história, que você já viu que vai ter história aqui hoje, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você curtir esse vídeo, apertar o sininho, a notificação, você sabe que é assim que você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo, e claro, compartilhar, né? Por favor, avisa aí pros amigos, espalha esse vídeo aí para todo mundo, para conhecer um pouco mais do baú da Daniel Buquerque. Combinado? Vamos lá, então, abrindo este baú. Vamos começar pelo papel de carta ou por Pode outra ser, coisa? Você que sabe, você que manda. Então você vamos, vai. tudo aqui, hein? Eu tô, tô, tô seus pés aqui, <risos> vamos faz. lá, vamos começar ah. pelo papel de carta, porque foi tão falado esse papel de carta não e é. tão aguardado. Gente, é esse aqui, não né? não pare, porque olha, era a minha parte. Não, eu tô chocada, porque era eu já vi a... quando ela colocou aqui dentro. Olha o pastão. Ai, que saudade, Dani, disso. Gente, tô falando, ó, tá com a poeira ainda. Quem aí colecionou o papel de carta, hein, gente? Deus do céu, olha isso. Olha que graça. Que demais. O que eu gostava muito é quando eu encontrava os três tamanhos. Uh -huh. Aham. Assim, a Belle Pock, sabe? Uh -huh. De encontrar os três tamanhos. E o envelope, né? E olha envelope, que lindo. Gente, quem lembra disso? É Nossa, é, é um déjà vu legal, aqui. Muito. Olha, olha que graça. Super fofo, gente. Olha esse que graça. Então, assim... É muito tem um que eu amo de paixão que é um do um elefante deixa eu ver se eu acho aqui para te mostrar que era um dos meus favoritos você gostava muito dos bichinhos né muito bichinho é mas tem um que acho que eu tenho que olha ver. que fofura olha, não é muito legal isso né muito e aí legal. todos têm envelope também, tal, é, atrás, tem, tal? Tem envelope, mas você acha que eu, eu, eu tinha dó de mandar uma carta pra alguém? Claro, gente não, era que a gente colecionava não, mesmo, colecionava. né? Não, colecionava, pra mandar uma carta era uma loucura Aqui alguém roubou, vez... oh. meus irmãos roubavam A minha irmã, vou entregar, roubava meus papéis de cá pra mandar, mandar carta pro namorado Então Olha. com certeza aqui foi um roubo, <risos> aqui foi um roubo Aqui foi outro Ó, Opa, tem um caindo, peraí <risos> Aqui foi o outro. Ó, tá furado. Tá furado gente. aqui tá atrás. Furado. Faz parte é antigo. Então, com certeza, tinha um aqui. Ai, que bonitinho. Que deve ter pegado, olha. Olha que graça. E tinha uns blocos, né? Tinha, um, tinha uns que eram uns bloquinhos, né? Que você justamente destacava Estacava, e trocava com os amigos. Aí, cadê o do. Você vê que esse é repetido, né, ó? Sim, do primeiro, é. Esse é repetido. Mas tem um. Isso você levava pra escola, pra Nossa, trocar? Pra quem não sim, era dessa que... época e não sabe o que a gente fazia com tanto papel de carta? <risos> Não, você sabe que eu gosto do cheirinho do papel de carta. Que tinha uns que tinha cheirinho, cheirinho mesmo, né? Tinha um cheirinho, olha... Você... Os importados, né? Ó, oh, ainda tem, um cheirinho Gente, tem o cheirinho... Gente, tem o cheirinho. Ai, que coisa linda, né? É, tinha o um cheirinho, aquela coisa toda. E aí, cê, e a, bom, tudo bem, você guarda isso há quantos anos? Ai, quantos anos ai, tem essa pasta? Nossa, essa pasta, eu acho que tem muitos anos. Eu acho que eu tinha... Uns 10 anos. Vai perguntar a minha idade, vai. É, não vou, nossa, mas, mas já faz muito. mais de 20. Nossa, muito. Por aí? Nossa. 20. Não, muito. É. Acho que eu tinha 10 anos. Nossa. Ó, esse aqui que eu. Ai, amo. que gracinha. É o elefantinho na, cacho a, a, na cachoeira. Na cachoeira, olha que graça. Então, olha, gente, quantos? quantos e agora? Quantos, quantos? Você vai quantos? guardar isso até quando? Agora você tem duas meninas. <risos> então, você sabe que como elas são muito pequenas ainda, a Alice tá numa muita fase de rabiscar, de. de então. É, Começar a aprender a escrever. É, então eu mostrei pra ela já. Olha que legal. Ela achou muito legal. Ela tomou ah, bichinho tudo. Então eu, não, eu deixei ela ver pra ela assim, te Contei minha história e tô meio que guardando um pouco. Porque eu acho que elas não têm maturidade ainda pra ter essa pasta. Não. não. Agora sim. O que, que você quer mostrar? O que, que você quer mostrar? Não, vai você. Vai você. Não, vai você. não vai, você, vai você. Bom, tem uma coisa aqui saindo já. <risos> que é. Aliás, eu não vou nessa, não. Eu vou em coisa mais antiga. Tá. Tem uma que você aqui... já me contou. Que é... essa aqui é bem mais antiguinha. É mais muito antiga do que a pasta? Porque mais, você... mais, mais. Porque eu era bem pequenininha. Essa aqui é o vestido, gente, do meu batizado. Porque eu vou batizada mais grandinha, né? Fui quantos, quantos anos? Dias. Uns, uns quatro, ter, cinco, seis. Um seis? É, ó, seis. É, uns um seis. Uns seis aninhos eu tinha aqui, ó. E por então, que que demorou? Vestido, porque, eu, na verdade, assim, o, o, a, a pessoa que me, me batizou, meu padrinho, até faleceu já, ele era o melhor amigo do meu pai. E eu perdi meu pai, eu tinha cinco anos de idade. Então, tava pra ser batizada aquela coisa, foi enrolando e tudo, aí meu pai morreu, ficou aquela coisa e tal. Aí depois de um ano eu fui batizada pelo melhor amigo do meu pai. Entendi. Quem fez esse vestido foi a minha madrinha. Ela costurava, então ela que fez esse vestido. Eu lembro que eu me achei a pessoa mais linda do mundo, porque a filha dela era cabeleireira, então ela fez o um penteado, cortou minha franjinha, arrumou meu cabelo. Você lembra? Você tem uma memória lembro, boa assim? Lembro perfeitamente. Eu lembro no, na igreja, segurando... A Samambaia pra tirar foto, assim, do lado com a família inteira. Eu Gente. lembro como se fosse... Segurando um... a Samambaia é ótimo. Exatamente, sabe assim? Sei, não, sei. Exata... Eu lembro como se fosse... Isso nós assim. estamos falando em que cidade? Dourados, Mato Grosso do Sul. Onde você nasceu? Isso, é a minha cidade. Ah, uhum. que bacana. E você então, morou lá até quantos anos? Eu morei lá até uns 13 anos, aí depois eu fui pra Nova Andradina, outra cidade que eu morei, que é no Mato Grosso do Sul também, aí eu passei a minha adolescência toda em Nova Andradina. Agora eu passei esse vestido, tá até no armário da Alice, eu até trouxe do armário da Alice. Pra eu, ela é, Ela tá vai, vai usar agora, tá usando, entendeu? Que então, bacana que você guarda, né? Depois da Antonella, depois ali Alice, vai, eu vou passar pra Antonella. Que legal que você guarda. que elas guardem também, né? É, assim. será que vão ter também isso? Ai, você tão tá um... eu vou ficar ali no pé, viu? Vai? Eu, tipo, deixa eu usar, mas também eu fico ali, só de olho. Não assim, vai bem, me estragar. Eu sou... Você sabe que eu... tem gente que fala assim, nossa, você guarda coisa material, material tem que meio que doar. Olha, vou te falar bem sincera. Essas coisas, assim, muito emocional, eu não, não gosto de dar. Eu prefiro lá na loja, gastar uma puta grana, te dar um vestido novo do que dar esse, meu velho. Tem um valor sentimental tem um valor pra você. Sentimental, é valor é. sentimental, entendeu? Eu prefiro comprar o um novo ao invés de dar uma coisa minha. Que, que tem coisa. Um valor. E é. tem muita gente que é assim. É. Tem muita gente eu que é assim. assim. Eu dou valor, sim. E vai acumulando, da... e nessa vai Ai, acumulando. Eu, eu coisa, <risos> Olha esse aqui também, ó. É esse branco é de novo. Também. É. Quer então, pegar? Essa roupa aqui, eu foi pego aqui foi esse aqui. Você sabe que eu vi uma revista, acho que era manequim, ah, os desenhos. Aqui, aí é uma eu... saia eu uma comprida. Saia. Primeira, foi, comunhão foi com quantos anos, será? Ah, eu acho que eu tinha uns 13 anos. Tá, uns 13 anos. já adolescente. Então, sim, aí... Uma gola. Que é engraçada essa história. Eu não sei, vê se você acha um queimadinho na saia. Vê se você acha Achei aqui, olha. Você achou? Isso aqui? <risos> é. É, olha aqui. Ó, tá poída um pouco. É, sabe o que aconteceu isso aqui? Eu, gente, eu vou contar pra vocês. Na minha casa, o ferro de passar roupa tinha queimado, não tinha Ai. ferro de passar roupa. Aí era de manhã, a primeira manhã era bem cedo. E a minha irmã foi me ajudar, me arrumar, não sei o que, tal, tal, tal. E aí não tinha ferro. Aí o que a gente fez? A gente pegou a panela de pressão, colocou no fogo. As ideias de gerir. Pra passar, Pra passar roupa. Só que ela vez de fazer um testezinho, assim, pra saber, hum. ela pá, aí fiquei com o mas eu chorava. Nossa, Imagina, imagino. Eu juntei pra comprar o tecido, pra pagar a roupa. Imagino. Costura, né? E aí queimou, mas aí eu fui com o vestido meio que, o café é meio queimado. Mas, mas feliz, ainda assim, bem que foi né? atrás tal, é, né? É. Que é. legal. E, escute essa, e você, você é religiosa? Super. É, católica Super. mesmo? Eu, eu sou católica, assim, eu não... Frequento, eu frequentava, eu participei de. de no coral, da igreja, ia até, até, até trazer a minha saia do coral que eu tenho. Ah. Né? É muita roupa, eu não vou, a mulher vai achar que eu guardo as roupas. Que, eu... que tamanho que é esse closet dela, né? É, é tipo, vai papai a mulher guarda roupa de tudo, né? Aí eu resolvi não ter. mais guarda. É, é mas guarda, então eu cantava no coral da igreja, eu sou uma pessoa assim que eu. Eu tenho muita fé em Deus, eu rezo todos os dias com as minhas filhas. Você tem um santo protetor, alguma coisa Senhora assim? Nossa de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, São Judas, vários. Do lado da minha cama é um altar, <risos> assim, eu sou super, tenho muita fé em Deus. Escuta, você falou aí que você gastou ah. a grana pra, pra comprar o tecido e tal. Fazer. A infância, ainda mais você me dizendo que seu pai morreu aos 5, eu, eu imagino que não tenha sido... Não, não foi fácil. Fácil minha pra vocês, né? Minha três filhos, escadinha, assim, sem pai, eu imagino, foi muito. Você, você é mais velha ou não? Eu sou do meio. Tá. Sou do meio. Então era mas... você de cinco, o mais a velho? Minha irmã, a minha irmã, ela tem é, quatro anos mais velha que eu. Tá, nove. Eu e o meu irmão, dois anos, mais nove. Então, uma três. Nossa, é, nossa, que três, dureza. Três e uma escadinha, foi super difícil. É. Mas assim, muito feliz. Muito, muito feliz. Eu não tenho nem, assim, um trauma, assim, de infância. Ai, porque era dificuldade, nada. Eu sou, era uma criança muito feliz. Ótimo. pobre de marré, marré, mas muito feliz. Ótimo, que Sempre é o que feliz. importa. Nasci, acho que eu nasci no dia bom, sabe? Sabe quando você tem felicidade? Não importa se tem dinheiro, não tem. Eu sou, por natureza, eu sou feliz. <risos> Vamos nesse aqui, Gente, que também é meio olha... antiguinho, né? Antiguinho? <risos> então, esse aqui... O que, que é tudo isso? Vou provar pra vocês que eu sou uma boa nora, uhum. não é a mãe do Amílcari, mas a minha sogra, tinha uma sogra que ela fazia as minhas unhas, como ela não tinha filha, então ela ah. achava, às vezes ela até falava assim, ai filha, ela, ai meu Deus, ela, você é a Dani, tipo, o namorado do meu filho. Mas te tratava como? ela tratava como filha, então ela fazia coisas de crochê, olha que graça, gente, olha que linda. Que caprichosa. Isso onde? Lá em Andradina? Não, isso lá em Presidente Prudente. Ah, mas, que depois você eu foi. Eu morava eu morava em Nova Andradina, mas depois eu fui morar em Presidente Prudente. Tá. Ela fazia esse assim, top que eu era magra, magra, então servia. Ela saindo. Não, saínha. ela me mostrou esse aqui, era gente. De criança, olha, né? é várias de criança, olha isso aqui. Ah, isso eu tinha uns 17 anos, 18. Olha anos, isso aqui, gente. Eu usava isso, gente. Costela. Como botão, é que pode? Olha o botão de de madeira. De madeira. Ah, que linda. é caprichosa. Então assim, é uma coisa que eu não tenho coragem de me fazer. Não me serve mais né, não me cabe, mas assim cabe no coração. Ela já faleceu? Já faleceu. Ela foi uma mãe assim pra mim, a dona Cleusa, eu tenho muito amor por ela até hoje, mesmo que ela, sabe, eu sinto que ela tá presente no coração. Isso sabe? como é? você chegou a ser casada ou não? Você se não, namorou. Eu, eu cheguei a ficar noiva tudo, ah, mas depois não deu certo. Entendi. Sabe, e aí novo, ficou amizade com ela? Ficou amizade. Uma que amizade legal. que, nossa, sabe, norinha do coração? Então eu fui uma boa. Nora. Boa Nora. Boa, nora, boa Todos, nora. Até hoje todas as minhas sogrinhas me amam de paixão. Ótimo. Não é? <risos> Olha esse aqui, gente. O que, que é um cocar? Você você me mostrou esse cocar antes. Eu já logo imaginei. Ah, no Mato, Mato Grosso do Sul. Sul né? Tá cheio de índio é. lá. Mas não tem então, nada a ver, não né? Tem na verdade. Nada a ver. Na verdade, isso aqui eu fui acho, ah, em Santos que tinha uma comunidade. Pode ser Betioga, não é? Bertioga, isso. Betioga tem muito. Foi uma das primeiras. Litoral de é São Paulo para quem não é daqui. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Essa Bonito, pena né? é uma coisa linda. Então eu fui. Fazer não sei um... se atingida. É é. Acho que não. Então eu fui fazer uma matéria. Lá, uma das primeiras matérias ah, que eu fiz na época que eu estava no Bom Dia Mulher. Era um programa da Olga foi... Bom Giovanni fiz aqui na Rede aqui TV. Na foi quando eu era estagiária lá, eu comecei lá, no programa lá. E eu acho que foi a minha terceira matéria, pra dizer bem a verdade. E aí os videozinhos me deram. E aí eu não consegui me desfazer também. <risos> Gente, ela é muito acumuladora. <risos> Tudo ela não consegue se desfazer. Gente, você não consigo me desfazer. Eu tenho cartas de fãs. Eu não consigo, é tudo num baú que eu tenho lá, eu guardo tudo. Se você me escrever um bilhete, tanto que às vezes eu tô arrumando as minhas coisas, eu vejo cartão de aniversário, assim, antigo, eu, eu gosto. Eu tenho muitos também. Eu guardo, eu não consigo. Ah, me dê um presente. Primeira coisa que eu faço, se você não me der um cartão, eu já fico super chateada. Como é que você me dá um presente e me dá um cartão? Pra mim, o um cartão... Fica a dica. É a melhor coisa. Pode ser não um nada. pode ser um beijo, sabe, um queijo, mas me, me dê um cartão. E eu guardo todos, todos, todos, até carta de ex-namorada, eu guardo, não consigo nem jogar fora. Toma eu tenho um monte mãe. também. Eu ah, tenho um sei. monte também. É, não, não, muito. Não. Eu vou pra casa da minha mãe, aí às vezes, eu me acho, né? Aí eu vou lá olhar aquelas cartas antigas e falei, gente, como eu era amada. Eu não acredito que essa pessoa... Mas é demais, é assim. demais. Eu, eu Esses dias mesmo, que eu também eu tenho o baú da Lu, então eu vou é. lá remexendo as minhas coisas. E eu achei cartas de ex-namorados, vários é, bilhetinhos. Bom, falando, e é muito legal né? que a gente relembra um pouco, revive um é. pouco aquela história, né? Olha como é que era, tal, é. né? A inocência, muitas vezes, porque a maioria é muito antiga, não então... É. É, Gente. muito legal, lindo, né? Muito lindo, não consigo me desfazer assim. Lindo, já usou em algum carnaval, alguma coisa? Eu já usei, já, já ah. usei, já. já A Alice já usou, já foi pra escola com ela Então, já. bom, ela aguarda, mas usa. usa Você vê a roupinha tá. também do batedor. Alguém uhum. vai usar, tá ótimo é. Ah, teve coisa que ficou fora do baú porque não coube. Essa... Olha o tamanho da bonequinha. Gente, são duas histórias aqui junto com essa boneca. Então, o que, que acontece? Essa boneca era de uma tia minha, tia postiça, que ela era casada com meu tio, depois eles até se separaram. E essa boneca. Cuidado foi... só com o Mickey aí. É, Essa boneca, ela foi da infância da minha tia. Essa boneca tem mais de 50 anos. Gente, e ela, ela já é foi grandona. reformada que, porque os cílios caíram, o olho dela era castanho e depois a gente colocou azul, olha. Tinha o cabelinho aqui. O cabelo até é duro, olha aqui. Tadinha. Tadinha. Você vê que é uma boneca é diferente de hoje. Perta pra você ver como sim, é diferente. Sim, sim. É diferente. É. Hoje você... Ó, oh, você não consegue apertar. É. Hoje você aperta uma boneca assim, você já afunda. Cabeça, não, e é um bebezão né? mesmo, né? Então, e... Então essa boneca é, é muito importante... Nossa, ela é muito importante até hoje. Não é que ela foi, ela é muito importante. Porque, assim, foi uma boneca mais importante que eu já tive, a mais bonita, a mais tudo... E você brincava mesmo? Brincava, nossa, eu era apaixonada. Eu ia pra casa dessa minha tia só pra brincar com a boneca dela. E ela tinha um, um, um menino e uma menina. Aí o menino ela deu pra uma sobrinha dela, que chamava Daniela também. Uhum. E ela me deu essa. que aí depois que ela teve filha, ela me desapegou. E aí ela me deu, que ela sabia quanto, como eu cuidava daquela... Ela falou, não, você merece porque você sabe cuidar. Que legal. Aí ela me deu. E essa roupinha que ela, que ela tá, essa boneca, foi a Ebe que fez pra Alice quando a Alice tava pra nascer. Ai, que então massa. Então ela fez a man mandou fazer a mantinha. Deixa eu segurar ela aqui. Olha aqui, que graça. toda bordada, ó, a, man a mantinha. Olha e que E aí eu linda. lembro que eu tenho até o um cartão. que Pena que eu não trouxe o cartão. O cartão, tá, lembro que tava escrito assim. Agora Alice vai ser Sim. minha melhor amiga, você não é mais minha amiga, quem vai ser minha amiga agora vai ser Alice, ela escrevia desse jeito, ah. se brincando, zoando. Linda, assim. né, a roupinha? Então, é, então Alice já usou essa roupinha, a Antonella já usou e agora tá na boneca, aí eu quis colocar, né, pra trazer, pra, pra mostrar pra muito vocês. Muito linda a roupa, né, muito, muito legal, linda. Né? muito, muito lindo. Lindo. e as meninas você deixa brincar Vê ou não essa, essa boneca fica na brincadeira. ah ó, tá você pode ver aqui ó você tirar tirar roupa dela olha toda costurada gente olha toda então, no remendada isso aqui ó unha vermelha as foi, unhas as pintadas meninas, foi as meninas que pintaram olha né? então ó tinta essas coisas assim eu peço para elas cuidarem então eu deixo lá para elas brincarem mas uhum. eu sempre tô ali de olho ali sabe para ver se não vai né? Estragar muita boneca. Claro, claro. Deixa elas brincar. Porque não dá pra eu guardar. É muito egoísmo é. se eu guardar é. elas brincar, Ah, eu e deixar ali forma. sem utilidade, às vezes, não, né? Não. É, se as filhas podem brincar, é. né? Mas elas sabem, ai, mamãe, eu quero levar a sua boneca. Ela sabe que é a minha boneca, né? Que ela fala, eu quero levar essa boneca pra. Aham, uh -huh. não é uma boneca qualquer. Não, não. É. Ela sabe, elas entendem que eu tenho um, um carinho muito especial pela essa boneca. Mamãe, posso pegar a sua boneca pra levar pra escola, pra mostrar pros meus amigos? Tem, tem, um, tem um dia especial, dia de, de levar Sim, a o dia dele. do brinquedo, então, é. Então elas, elas elas, elas sabem assim, que eu tenho muito carinho pela essa boneca. Eu tenho ciúme. Muito legal. Eu, antes eu não deixava ninguém pegar essa boneca. Com as minhas filhas. Parece que eu deixei mais à vontade, uh -huh. assim, sabe? Uh -huh. Desapegou um pouco também, eu que nem a madrinha, né? É, é. desapeguei um pouco, assim. É. Eu o amor por elas é maior é, do que pela boneca. O sorriso dela pintar. As... <risos> Mamãe, pintei de vermelho, olha essa cor, <risos> ai não sei o que. E ela, uma... falando inglês, sabe? E ela, isso aqui é green, não sei o que. Então, bacana. Assim, é muito bonito. Tem nome? Camila. Camila. É, tem ah, nome. Ah, por quê? Porque elas falam. Porque tinha uma menina que chamava Camila, eu achava ela muito bonita, uma amiga minha. Era uma amiga minha de vizinha, eu uhum. achava ela linda, linda, linda, linda. Ela tinha o cabelo franjinho, o cabelo bem liso. E aí eu gostava desse nome, eu achava ela uma figura muito bonita, assim, muito especial Sim. essa minha amiga. A gente brincava de barba e tudo. E aí eu coloquei de Camila. E aí agora tem uma última coisa, né? Que tem a ver com a, com a boneca também, que na verdade tem a ver... Então, essa aqui foi um, a, um presente a pra Hebe. mim, que eu não tenho, eu não gosto de usar muita bolsa. É uma bolsa muito, é de marca, né? Cartier, uma bolsa muito bonita e eu tenho Linda. dó de usar. Foi um dos primeiros presentes que a Ebe me deu. Então, assim, eu, eu até coloco o jornal pra ela ficar durinha. Olha o segredo da pessoa. Para não, não amassar, né? É. Então, assim, eu tenho muito, muita dó de usar a bolsa, você acredita? Você conheceu a Ebe em que circunstância? Então eu conheci através do meu amigo, porque ela era muito amiga, né, do meu, ami do meu amigo, do meu marido. Ah. E, e aí, então, aí assim, ela eu passei a conviver com ela. Então, assim, de passar no novo junto, ir na minha casa, sei lá, dizer, eu ir pra Miami passar meu aniversário, ela ir junto, a gente era bem ligada. Agora tá fazendo, uh, quantos anos são agora? Que ela faleceu, é. cinco, né? Já. Agora tá fazendo cinco, cinco anos que ela faleceu. É triste, né? É. Você é. sabe que eu sonhei com ela ontem? Jura? Jura? Sonhei com ela ontem. Eu tive vários sonhos com ela. Mas ontem eu sonhei com ela. E acho que é por isso que eu até resolvi pegar essas coisas dela. tal Que eu, né, assim, falei, nossa, eu vou levar. Eu ia só trazer a boneca com a roupa, mas depois eu falei, ah, vou levar a bolsa também. E aí eu sonhei que ela tava num carro passando, assim, de conversível, com um scarf. Uh -huh. noando, ela toda maquiada. Eu nunca sonhei com ela, a não ser, é sempre de roupa branca. Assim, maquiada e de roupa branca. Deve ser um bom sinal, e, né? É, e assim, sempre assim, eu sonho com ela como se ela não tivesse partido. Tipo assim, Dani, já começou a festa? Tipo, o um assunto assim, do uh -huh. dia a dia, né? uh -huh, Nada uh -huh. de, ai, ah, estou em outro mundo, não sei nada, é como se, e aí, que não sei o que, conversando, como se nada tivesse acontecido, como se ela tivesse voltado de uma viagem. Que coisa. É. é nela que você se inspira, sim? Bastante. É. Bastante. Muito. Hoje você tá com Sensacional, uhum. às quintas, à noite, agora. Uhum. E o Dr. o Dr. Hollywood, que voltou é. aos domingos. Hollywood. né? Eu me lembro, assim, sabe por que eu acho que ela faz muito parte, assim? Porque quando eu comecei na TV, apresentando o Dr. Hollywood, eu lembro que eu entrava no programa...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 Aí tinha coisa que, ela, ah, isso eu gostei. Ela era muito sincera. Uhum. Então eu acho que era uma pessoa assim que, que me ajudou ela... muito. Nossa, uma madrinha é ela... na TV, é, né? Não é uma pessoa assim, ai, tá tudo lindo. Tá uh -huh, Aham, que só te bajulava não, e. Ela é. puxava meu orelha. Te ensinava me de verdade, ensinava, né? É, ela me ensinava. É. Então, assim, muitas coisas assim eu aprendi com ela, dela me dar uns toques, dela ligar. Ela é muito sarrista. Ela tirava sarro de tudo. Divertida. Falava... Falava besteira. É, é. A única coisa que eu vi a é nervosa, brava. É quando ela perdia na tranca. Jura. Ela não gostava de perder. A gente jogava tranca. Quando ela começava a perder, ela já começava a resmungar aqui do seu. Mas quê? não melava o jogo, porque tem gente é. que mela o jogo. Não, às vezes ela melava o jogo. Jura, todo, né? olha, é, ficava, olha, apelou ficava, É, ficava bravinha, tudo. Eu falei, é, você não sabe perder, sei seu quê, tal, tal, tal. Aí ela ria e ah, é muito divertido. Eu tenho muita saudade dela. Eu acho que ela faz é. muita falta. Vários lugares, assim, que a gente frequentou, quando eu viajo, coisas de viagem. Assim, eu uma vitrine com um anel gigante, com um coração, que ela adorava coisas de coração. Gente, direto. Eu lembro. É. Não tem como não lembrar. Mas a vida é isso, é. no fim das contas, né? E é. a gente vê isso aqui pelo baú e tal, é. são as lembranças e, felizmente, é. as boas lembranças é. que a gente é, carrega no tempo, é verdade, né? É verdade, é verdade. Que fiquem as boas lembranças e que venham muitas outras pra você. É. Daqui a 10 anos, eu sempre falo, daqui a 10 anos nós vamos fazer outro fundo fazer, do baú e eu quero ver, vou ver vou o que fazer. mais você colecionou nossa, nesses próximos dez nossa, anos. Ela vai pegar uma casa só pra guardar as coisas não logo é. mais, é. É, porque realmente eu tenho uma Sabe? Eu guardo Gosta. Pegar, né? eu, gosto. eu também guardo, eu tô falando é, Mas é de brincadeira, é. porque eu também guardo Deixa eu pôr isso aqui, é. dá pra lá Querida, muito obrigada Eu que agradeço, adorei. gente, adorei Adorei conhecer as suas recordações, mais da sua história Foi muito bacana, gente Espero que vocês tenham gostado também, aliás, certeza que gostaram Ah, eu amei, foi assim, apaixonante, né? Delícia, Muito né? bom, muito bom boas, né? Isso mesmo, beijo, de boas gente. lembranças Muito obrigada a todo mundo que tá aí, ó No Twitter, Facebook, super beijo Agora nós estamos nós transmitindo ao vivo as entrevistas Sempre pelo Facebook, sempre que a gente gravar. Então você fica ligado lá no meu Facebook, Luciana Liviero, na fanpage. Que de vez em quando, quando você menos esperar, tem uma entrevista ao vivo rolando. Não esquece de se inscrever no canal, e é a ladainha. Vamos lá comigo? Inscrever no o canal, canal curtir, a, curtir o vídeo, indicar pro amigo, indicar pro amigo, apertar o sininho, a apertar notificação, sininho. porque senão a pessoa, uh -huh. a gente põe o vídeo e a pessoa não tá estaria sabendo. Não. Né? O oh, que mais? E, e espalhar pra todo Esparar mundo. Pra acho todo mundo, que é isso. Né? É? É. é, contra o V, contra o C. Interno, no isso, como preferir manda tudo, é isso aí Obrigada, querida, <risos> isso, tudo de isso, bom, isso, viu? Isso, tchau. tchau, gente, até o próximo Fundo do Baú O chegou o momento da Polaroid Porque ah. a gente tá fazendo um programa sobre recordações Então Pode a minha ser. ideia é tirar uma foto com você E dar essa foto pra você ah, guardada Que aos anos legal. eu vou cobrar, hein? Tá bom vai aparecer agora vai né? aparecer esperar tem um que pouquinho fazer, deixa, apagar? que essa aqui é das antigas então não tem né a instantaneidade não tem Uau. Mas já já vai sair, espero que você guarde, que você nossa, goste. vou guardar com o maior prazer. E que a gente se encontre daqui a alguns anos pra mostrar mais coisas do seu baú. Ah, que eu já vi que você é das eu, minhas, como eu, eu disse. É. Gosta de guardar gosto, uma coisinha. É, é tô... não é, mas é muito bom, né? Muito lembrar bom. essas coisas. Relembrar, gente... rever essas coisas e relembrar. Nossa, é muito gostoso. Não é, é gosto lembrar que a gente viveu mesmo. coisas boas é, e bacanas. É verdade. Ó, oh, tá saindo, olha. Ó. Oh. Obrigada, viu, querida? Obrigada, eu que agradeço. Tudo de bom pra você. Gente, muito obrigada, viu? Adorei. Esse aqui foi o primeiro prêmio que eu ganhei. Tão bom, fiquei tão feliz. E claro, o meu agradecimento é, foi aos meus pais, que eu falo sempre, todo prêmio que eu ganho. Eu falo que se não fosse por eles, né? A educação que eles me deram, a dedicação toda que eles tiveram comigo, com a minha educação e tudo mais, eu não teria chegado onde cheguei.